Thank <laughs> you. pessoal, mais um dia no Canadá começando pra vocês. E hoje eu tô aqui no Kate, Kate's Park ou Kate's Park? E a gente veio aqui no Kate's Park, aqui em North Vancouver. Fica a mais ou menos uns 25, 30 minutos de carro da cidade. Pra gravar um vídeo pra vocês. Bem legal, num cenário diferente que sai um pouco né, do escritório. Aquela coisa né, de escritório. Vamos sair um pouco, vamos ver um pouco a natureza. E aproveitar o verão canadense. Agora tá fazendo 23 graus. Tá um puta calor. Um solzão de rachar. Aqui nesse lugar maravilhoso, aqui no Kate's Park. Então vamos começar esse vídeo. aqui para gravar um vídeo para vocês sobre 5 verdades difíceis sobre a vida no exterior. Então se você tá interessado nesse vídeo, fica comigo já, deixa o seu like aqui embaixo, já se inscreve no canal e check it out. Vamos lá, para começar esse vídeo então a Paula vai me ajudar com essa lista de cinco verdades difíceis sobre a vida no exterior, porque na verdade nem tudo são flores, né? Nem nem tudo é um mar de rosas e nem tudo é como muitos vídeos que vocês veem aí no YouTube. Então a gente separou essa lista de cinco coisas. É... O que você precisa saber? Cinco verdades que você precisa saber, porque provavelmente alguma delas vai acontecer com você. Exatamente. E a primeira delas é sobre recuperar o investimento. né Todo mundo fala pra gente, ah Adelti, mas eu vou passar seis meses no Canadá, eu vou passar seis meses na Austrália, na Irlanda, qualquer outro lugar. Eu vou poder trabalhar, mas eu vou recuperar o investimento que eu tô fazendo nesse curso de inglês, por exemplo, que eu fechei a Austrália. Olha, vou te falar que não é fácil você recuperar o investimento, ele é possível mas muita gente não consegue, né? o, o normal na verdade é não recuperar o investimento que você está fazendo num curso de seis meses de inglês, o que é diferente na verdade de você vir fazer um college aqui no Canadá onde você vai poder estudar por dois anos, trabalhar esses dois anos, depois trabalhar mais três anos, três anos de -trabalho, com vídeo trabalho ou até você vai fazer um college de um ano e poder trabalhar mais um ano, aí sim é capaz de você conseguir recuperar o investimento e é muito comum recuperar o investimento nesses casos, quando você tem um período longo, quando você tem um período longo agora com um curso de dois meses, três meses, seis meses, não, você está vindo para fazer um curso de inglês, você vai é, recuperar na verdade um investimento de outras formas, com uma língua nova com uma nova cultura, novos de pensar, cabeça mais aberta para o mundo, muitas coisas, um mas currículo um, um currículo melhor, muitas coisas legais. Mais o um investimento financeiro que você fez, esses 20, 30, 40, 100 mil reais que você colocou, é muito difícil porque o que você ganha aqui no exterior você também gasta aqui no exterior, né? Exato. Aluguel, comida, transporte, diversão, passeios, viagens, né? É, a não ser que você, porque, bom, o estudante internacional pode trabalhar 20 horas, isso na Austrália, no Canadá, quando você está fazendo college. É, na Irlanda também são 20 horas, então você tem, que, você tem que pensar que você vai ter um salário como se fosse de um estagiário um salário meio período, é né? um salário que você vai cobrir os seus custos e vai viver, vai, vai sair, vai viajar, normal Mas recuperar o investimento do seu intercâmbio é recuperar em você, é recuperar em conhecimento E se o seu intercâmbio for curto, né? de uns seis meses e etc Se a pessoa está recuperando o investimento, provavelmente ela está trabalhando mais do que deveria e aí já é contra as leis do país, então a gente não recomenda que a pessoa é, vá com isso na cabeça. Vou recuperar o um investimento, vou trabalhar para recuperar o um investimento. Não é assim que funciona, porque o investimento é no seu conhecimento, esse é o melhor investimento que você pode fazer. A segunda verdade é que a maioria das pessoas vão mudar de área no exterior também. O que a gente tem de cliente que é advogado, você já parou para pensar nisso? A, a, a gente tem muito cliente advogado, e eu não sei o, o que advogado, acontece... os advogados se formam faz a OAB e fala, quer ir embora É, faz a OAB e fala, eu vou embora. Eu, galera, você que é advogado, comenta aí na, na sessão aqui sério. embaixo. Comenta. O que, que está acontecendo com a área de advocacia no Brasil que todo mundo está querendo ir embora. ir embora? Eu não eu sei, embora. mas a gente tem muito cliente advogado no Brasil, né? E aí vai para a Austrália, eu venho aqui para o Canadá e muda de área completamente, vai virar cozinheiro ou vai trabalhar no restaurante, ou vai trabalhar em administração ou vai trabalhar em qualquer outra área que não seja... A área de advocacia. Isso, obviamente, que não só para advogados, mas isso acontece com qualquer área de formação que você tenha. Muita gente vem para cá e muda de área. É muito eu, comum. É, é, é o mais eu comum, sou um eu caso acho. raro, na verdade, né? Porque eu sou formado em propaganda é. e marketing, só que eu também trabalhei em cozinha, trabalhei com entrega, trabalhei com um monte de coisa para a gente poder sobreviver e hoje eu trabalho na área de marketing e administração, é. porque eu sou o dono da empresa e eu tenho funções criou, administrativas, você criou, né? Você criou uma função. É, eu você. criei você a minha um função. Inteiro, é. Né? Mas se eu não tivesse criado a Too talvez eu estaria trabalhando em qualquer outra coisa. Né? Teve um tempo na minha vida que eu queria trabalhar com transportes. Teve um tempo na minha vida que eu, quis, que eu queria abrir um restaurante. Fez Uber. Fiz Uber. Então é muito comum você mudar de área aqui no país também. E não é, é nenhum problema, não é problema para ninguém. Você fez uma faculdade que você não gostou, está numa área que você não gostou. E é, troque-se de área por conta das demandas do país. né? Então, Exato. por exemplo, se você sabe que tem uma demanda, por exemplo, na Austrália, quem é chefe de cozinha, existe uma demanda. É, para a imigração, então muita gente acaba indo para essas áreas pensando na demanda do país e aí depois que já estudou, já está trabalhando, não vai voltar para a área de formação que tinha anteriormente. Ou até então, volta, né? Mas muda tá de área por volta, um período, pega, é. pega a residência e depois vai procurar alguma coisa na área de formação primária. É, mas é muito Pode comum a pessoa continuar na área que ela se formou no país e, enfim, que ela conseguiu um emprego. Às vezes ela arruma um emprego, por exemplo, num restaurante, aí vai estudar hospital hospital porque gostou, enfim. É muito comum trocar de área, então seja preparado. Se você é muito apaixonado pela sua profissão, tem que avaliar bem, tem que pensar muito bem o seu intercâmbio. É, ou se você é muito apaixonado pela sua profissão, mas você quer muito fazer o um intercâmbio, faça um intercâmbio mais curto também, é. né? Vem viver a experiência e depois volta para atuar na área também. Sim. Mara porque a pena. tem profissões que são regulamentadas, então você tem que pesquisar tudo isso antes e decidir para um país, né? Exato. A terceira verdade mais dolorida, que eu acho que dessa lista de verdades para mim é uma das mais doloridas, e eu senti muito isso na pele quando eu fui fazer intercâmbio pela primeira vez, lá em 2013, na Austrália, em Brisbane, uh, que é você vai se sentir sozinho ou sozinha no exterior. Não tem, não tem jeito. Uma hora uh, vai bater uma deprê, uma hora vai bater uma solidão, e é nessas horas que você também... Uh, fica com seus amigos, né? cria uma família no intercâmbio, porque você está longe da sua família, você está longe dos seus amigos, longe da sua zona de conforto, na verdade, daquela sua bolha que você estava na sua cidade no Brasil, e você acaba embarcando num mundo novo, com pessoas novas, é um, é, um, é um cenário desconhecido para você. Mas a, a grande questão é que o ser humano ele se adapta às coisas. A gente estava inclusive falando da diferença do frio e do calor pra gente, agora, né? Que de 20 graus aqui tá um puta calor. E em São Paulo, 20 graus tá um puta frio. E é a mesma coisa. O ser humano se adapta tanto ao clima, quanto à situação do lugar, quanto ao cenário que você tá. Essa homesick que a gente fala, ela, ela vai e volta. E se você acaba encontrando uma pessoa também, que você acaba namorando ou casando, como é o caso meu e da Paula, facilita muito a vida também, né? É. É, a questão é que assim, por mais que você faça amigos, por mais que você se adapte ao país, que você conheça pessoas, que você goste muito Você sempre vai estar longe da sua família, não, não tem jeito Você vai estar longe da sua família, você vai estar longe das pessoas que cresceram com você, seus amigos de infância e tudo mais Então se sentir sozinho é uma coisa que a pessoa vai passar, você vai se sentir sozinho A questão é que você acostuma, você aprende a lidar com essa solidão, você aprende a lidar com esse sentimento mas você não vai ter a casa da sua mãe, sabe, pra ir lá no final de semana, você não vai, não vai ter. Então, o que é muito bom, a gente cresce muito com isso também, né? A gente cresce muito, mas a solidão é uma coisa que ela faz parte, assim. Você falar que, ah, eu não, não sinto falta, ou eu não me sinto sozinho é meio mentira, assim. Eu, lógico que a pessoa se sente, mas ela sabe que ela tá fazendo aquilo por um propósito, ela tem um propósito, então... Você se adapta, mas você sempre vai ter esse sentimento, você sempre vai se sentir sozinho. Se você for pro exterior pensando que não, vai ser tranquila, não vou sentir falta de ninguém, vou ficar, não, não vai. <risos> não vai, não não vai pensando assim, não que não é fácil, não. É. Não é não é, não é assim que funciona. Alguém vai você vai sentir falta de alguém assim, sabe? Pelo você menos de falta da sua família, você vai sentir seu falta. Seu cachorro, qualquer coisa assim. Tem cachorro, os cachorros são ótimos para é, coisar a solidão, é para abafar a solidão. <risos> a quarta verdade mais dolorida também é que você, meu querido amigo, minha querida amiga, que está deste lado, dessa tela do computador, do celular, do tablet ou da televisão. Normalmente do celular. Normalmente do celular, que é o nosso público assiste muito vídeo pelo celular. Nossa, então você que está aí no seu iPhone, no seu Android, enfim. Você não vai ficar rico. Você não vai ficar rico. Você... As pessoas às vezes assistem nossos vídeos e acham que a gente é pobre rico. Não, é exatamente. A gente, conheceu, a gente conheceu uns seguidores nossos aqui em Vancouver e a galera acha que a gente tem muita grana, gente. E Não é assim que funciona a a gente tem as contas para pagar no mês no mês que, no, no mês, a mês. A gente tem as contas para pagar mês a mês como qualquer um, vendendo almoço, pra comer vendendo almoço a para comer, a janta. Não, não, não, e ah, porque o Deote tem três empresas, isso o que gente. Porque galera. Porque às vezes ah, porque a pessoa viajou, porque a pessoa ah, é. para algum lugar. Esse tipo de coisa, por exemplo, viagem ou comprar uma eletrônica é muito mais acessível no exterior. Muito mais acessível, muito você mais barato. Ninguém, ninguém que, é que viaja aqui no exterior é rico é. E, e e essa é a grande questão, assim, essa é a grande diferença. Não é eu, me ouvi uma frase que é muito é muito pertinente esse assunto que é o seguinte país de primeiro mundo não é onde o pobre tem carro mas sim onde o rico anda de transporte público então é muito isso assim sabe aqui a gente consegue ter uma vida muito melhor com menos dinheiro, e a gente aparenta ter muito dinheiro, mas não é, né? Não é, ninguém, você, você não fica rico no exterior, até porque, se você for pensar aqui no Canadá, os impostos são super altos, Sim. Assim, o imposto que paga-se aqui é muito alto, mas você tem o um retorno disso, na qualidade de vida, mas assim, dinheiro sobrando, rico, ali não fica não, é aquela que nem a, o pessoal ia antigamente, por exemplo, ia para os Estados Unidos, ou ia para o Japão, não sei, para mandar dinheiro de volta para o Brasil, isso não... não... Essa cultura não existe é, mais. Isso é muito difícil, muito difícil. Eu acho que salva por causa das raras exceções. Assim. é Igual a gente falou no primeiro tópico, o que, vo, o que você ganha aqui, você gasta aqui também. Você que o custo de vida é alto, Você acaba né? falando, porra, eu ganho 15 mil reais por mês convertido em dólar aqui no Canadá. Você gasta. São 5 mil dólares. Você gasta, você gasta isso aqui. 14 você gasta 14,5. Sobra então, um pouquinho. Sobra um pouco pra você fazer suas coisas Mas você não vai ficar rico A não ser que você seja uma pessoa super diferenciada Que tem um, alguma profissão muito específica, profissão muito específica tá, tá, e tal. Sim, é, tudo é, bem, mas a galera é que, que vem pra cá Pra trabalhar com o hospital, e Pra começar e não sei o que tudo mais, Demora bastante pra você conseguir ganhar um bom dinheiro mesmo Você consegue se manter, consegue fazer todas as suas consegue coisas fazer tudo, Mas viajar, você não vai ficar rico, entendeu? É, mas você consegue fazer de tudo Você não passa vontade, sabe? Não passa vontade, é Ah, quero comer num restaurante caro Você pode ir, não tem sim. problema Você vai ter uma vida boa, normal Quero comprar vida... o Iphone novo do ano, é. você consegue comprar, você sabe? Você vai ter um é padrão de vida aqui no Brasil, seria considerado rico. Exato. Mas não é. A última é que você sempre vai ser visto, na verdade, como um imigrante. Você pode ter todos os seus amigos canadenses, australianos, americanos. Você pode estar 100% inserido nessa cultura você e tudo mais. pode estar mais. deitando no inglês. Pode estar deitando no inglês, já não está mais pedindo morca pensando que é molho, more, entendeu? É. E, e, e você nunca vai ser um, um, um local, você nunca vai ser um canadense, você nunca vai ser um australiano. Mesmo que você pegue a cidadania aqui, more aqui por 30, 40, 100 anos, você nunca vai ser visto é, como um local, você nunca vai ter né, isso, a, a, isso o birth, é um birth certificate daqui. Porque é isso é. que faz esses países serem tão legais de viver você ter essa diversidade. É, tem muita gente que eu vejo que tem a ideia e às vezes acaba se frustrando quando chega no exterior que é eu vou chegar lá e eu vou viver num bairro onde só tem canadenses e eu vou só ter amigos canadenses e eu vou falar eu vou inglês virar de canadense inteiro, é. eu vou participar da cultura deles eu vou comemorar os feriados deles não é bem assim não é bem assim você, você a, a não ser que você se mude para um país muito novo muito criança ainda quando você muda depois de adulto você você vai se adaptar aquela cultura você pode admirar aquela cultura e participar dela do máximo que você consiga mas você nunca vai ser uma pessoa daquela cultura, você sempre vai ser um estrangeiro. Isso não, não, não é uma coisa ruim, isso. é. Isso é, não é uma não coisa não é ruim. ruim. Estou tá falando isso como se fosse uma coisa ruim não. É só e... para você não criar essa essa ideia de que você vai viver como um canadense. Ou Exato. Que um normalmente as pessoas que se adaptam melhor, que conseguem realmente se inserir mais na cultura, são pessoas que por exemplo casam com alguém, por exemplo casam isso. com um canadense eu caso com um australiano, têm filhos. E aí, de fato, começa a se integrar bastante na cultura. Agora, normalmente, quando vem, por exemplo, casal os dois são brasileiros, você não, não tem como, não tem o que fazer. Você sempre não. vai ser brasileiro, você vai falar português em casa, você vai fazer amigo brasileiro... E mas... a hora que a gente ainda fala inglês um com o outro, hein? É, mas não tem problema, sabe? Não, não cria essa ideia, essa, essa, esse conto de fadas, de que você simplesmente, por ir morar num país, você vai ser daquele país. Você nunca vai ser daquele país. Exatamente. Você está ali, vivendo, mas você sempre vai ser estrangeiro, sempre vai ter a sua cultura, e isso é bom, isso é ótimo, é isso que faz é, o Canadá ou a Austrália, por exemplo, serem países tão diversos e tão legais de viver. Exatamente. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, não esquece de se inscrever aqui no canal. A gente já teve um puta trabalho para fazer os vídeos para vocês, tentar fazer conteúdo toda semana, duas vezes por semana, quase, né? Então, pô, não só assiste, se inscreve aqui embaixo, pelo bem dos nossos cachorrinhos, beleza? O link está aqui pedindo para vocês se inscreverem no canal. Um beijo para vocês e a gente se vê